Então isso é tão amplo porque você vai encontrar alguns atletas que eles costumam de manhã a, a corrida larga às 7 da manhã. Então ele costuma às 5 preparar um macarrão com ovo cozido. E às vezes eu posso até contestar isso em consultório, perguntar para ele se está tudo bem. Ele vai falar para mim, pô, fiz o melhor tempo da, da minha vida. Vai falar que tá errado? Ele não, não tem como. Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, André Ascardo, Corrida Perfeita. Estou aqui para mais um podcast e eu acredito que esse vai ser muito esclarecedor para quem tem aquelas dúvidas sobre o que eu como antes da corrida, o que eu como na maratona, o que eu como para correr, que suplementos eu tenho que comprar para correr... Pois é, eu não vou falar nada disso porque eu não sou nutricionista, por isso eu tô aqui com o meu amigo nutricionista, Vitor Machado, o nosso amigo nutricionista sincero. E aí, pão? Excelente! Obrigado, mais uma vez. Seja bem-vindo aqui. É mó Me legal. É colocar uma ideia. Tá aqui, eu tô mó feliz. Eu gosto desse ambiente, eu gosto dessa conversa, eu gosto de nutrição, eu gosto de corrida. <risos> Eu gosta de fazer graça com coisa conversar séria. conversar com você. É uma coisa boa. Então, vamos lá. O vamos... Que, que, que a gente vai falar? Suplemento polazinho. Cara, sobre o, os pó de pim-pim, o pó mágico, tá. o da felicidade, o, o da leveza, o da velocidade. Bom. Cara, corredor, uma das principais perguntas que vem pra mim, eu sei a resposta, mas você é a autoridade pra falar sobre isso. O cara precisa comer o quê? Ele precisa de comprar o quê? De suplementação. Precisa da suplementação para corredor? Opa! Calma aí. E aí? Come. Corredor? Come. Você come. precisa comer. Precisa comer, né? Primeiro que você precisa comer. Algo bem simples. Mas é que eu acho que eu vejo muitas pessoas querendo sempre a resposta do sim não. Toma isso, toma aquilo, né? Sim. Para ficar fácil. E eu já vi em várias prescrições de nutricionista no qual o cara começa a correr e já tem um, um monte de suplementos. Assim como glutamina... É, beta você é, tem aí mais um whey aqui, um whey lá, um whey de rápida absorção, um whey de baixa absorção, palatinose, um monte de comidinhas em pó. Sim. É, e as pessoas perguntam, o que você vê como os principais no mercado aí que os atletas vêm utilizando, quando você vê a necessidade, realmente há utilização, quando não há necessidade de utilização? Como você vê isso aí? Então... Vamos começar pelo começo, né, Andrei? É sempre bom. Sempre bom. Acho que uma... Pa... Oh, eu acredito que na nutrição, a gente fala primeiro do... Vamos falar do corredor iniciante. Sim. Então, a gente fala do corredor iniciante, vamos pensar que ele tá ali para aprender a correr. Ele tá ali para poder se divertir, que ele tá gostando do esporte, ele tá conhecendo. Mas não esqueça que as pessoas usam também muita corrida como uma, uma... Válvula Válvula de escape. Válvula de escape, mas principalmente a muleta de emagrecimento, de que sim. eu vou comer para correr, então eu vou correr para comer. Verdade, Tem bem sempre lembrado. esse processo que é bem complicado, que muitas vezes a corrida, que é essa bem ferramenta para a vida, acaba sendo ferramenta para uma saída só, né? Sim, sim. Sim, não, até, a gente até pode pegar, puxar esse gancho e... Até dentro desse grupo, da galera do emagrecimento ou da galera que está fazendo pro, pelo bem-estar... Vamos pegar esse, esses dois... Subgrupos, Subgrupos, é. vamos juntar essa galera. O basicão seria pensar no seguinte... Vamos supor que a gente quer dizer que tem um suplemento ideal para eles. Bom, primeiro vai ser a comida, sempre. Vou defender isso até o final. Nutrição sincera, eu gosto desse lado... E o que a gente vai ter depois disso? Eu diria que o básico seria o whey protein. Mas não porque o whey protein é fitness. Porque o whey protein pode servir para eles como um substituto. É, vamos supor que a gente negocia ali numa conversa com o um corredor que é interessante ele comer. ele Por exemplo, ele corre. Vou pegar um horário aqui muito doido. Ele corre 3 da tarde. E seria interessante, depois da corrida dele, ali, 4 e pouco, ele comer um, um, uma carne, um frango. Um peixe, ou se ele for vegeta vegetariano, vegano, um grão de bico. Mas é difícil para ele preparar, porque ele tem que correr para o trabalho depois. Um whey protein ou uma proteína vegetal, essas proteínas... Sacode o negócio na garrafa. Sacode e toma. E, e aí não é porque é fitness, é porque um serve como substituto para ele. Entrando numa parte mais técnica, pode servir também como uma forma de recuperação muscular acelerada. Sim. Proteína em pó. Então, a gente entra nesse como suplemento básico do atleta. Uhum. E aí, quando a gente quer expandir esse leque, dentro da nutrição, quando a gente vai para o que a gente chama, na parte mais científica, que a gente chama dos guidelines, né? dos suplementos que de fato funcionam, a gente encontra muito pouco. Então, dentro da corrida, você vai ter lá whey protein, ômega 3... Talvez uma creatina, dependendo do objetivo. Do treino específico, de explosão, do, Exatamente. Tudo do que a gente está fazendo, em que fase que o corredor está. Então vai ser bem... Isso aí vai ser bem relativo. Agora a gente pode pegar um outro grupo, Andrei. Vou pegar aqui o corredor de 10km, pode ser? Sim, está ótimo. 10km... Fala uma, um tempo aí para nós. Vamos lá, o pace de 5, 50 minutos, 10km. Beleza, 50 minutos, 10km. E ele também está fazendo uma musculação? É bom, né? Tem que fortalecer o corpo. Beleza. Não necessariamente da academia, tem uma série bacana no método corrida perfeita que o cara pode fazer. <risos> um funcional, um, enfim, um treinamento... Isso, tem que fortalecer o corpo. Um treinamento de força do Corrida Perfeita, <risos> um, um treino funcional, <risos> sim, um crossfit sim, sim. ou uma musculação, o que seja. Enfim, um, um, um, alguma coisa diferentona, uma corrida, ele já tem ali uma carga mais alta de treinamento. Eu imagino que ele corra uns, uma média de 30km por semana. Talvez. Talvez, beleza. Nesse caso, a gente já pode pensar que o ômega 3 talvez seja interessante para poder acelerar o processo anti-inflamatório desse atleta. Ah, olha que bacana. A gente funciona também com gengibre. Gengibre anti-inflamatório, açafrão anti-inflamatório. A gente tem isso na alimentação. O ômega 3 é uma forma ali acelerada. Então, a gente consegue. A gente tem a forma da suplementação sempre, mas a gente também tem a forma escondida ali nos alimentos, a forma encantada ali. Viu? então tem, É bem... Dá pra elaborar muita coisa com a suplementação. Sim. A suplementação, basicamente, seria pra facilitar a vida do sujeito, hum. digamos assim, né? Exatamente. Ele já vai lá e não, ao invés de eu comer isso, já coloco logo pra dentro aqui o ômega 3, já coloco pra dentro logo o whey, porque não precisa fazer a comida. Seria um facilitador. Mas não necessariamente, então, se eu entendi bem, algo primordial ou algo necessário. Se você vai correr, se você é corredor, você tem que tomar isso. Se você é maratonista, você tem que comer isso. Exatamente, não, não necessariamente. E uma, eu gosto de pensar em, no suplemento. Quando cada caso é um caso, né? Quando o cara, o, o atleta, ele chega com um histórico, ele está em recuperação, ele está com a fascite, mas ele já tá, ele já voltou a treinar, ele está bem, ele já está ali na fisioterapia. E ele quer fazer uma maratona. Pô, vamos tomar aqui um ômega 3? Vamos tomar aqui... Talvez, vamos botar... Você tá, com uma, tá se recuperando de alguma lesão muscular. Vamos, talvez, botar aqui uma creatina para ver se acelera esse processo. Mas aí, ao mesmo tempo, vamos colocar numa quantidade menor para Talvez, não prejudicar teu ganho de peso. Então, a gente fica... A gente trabalha dentro... Aí, nesse caso, já tô trabalhando com a recuperação dele. Tentando facilitar, mas isso são, são casos bem isolados da corrida. Sim, N sim. Não é o primordial. Não é o primordial. No... É o... Então, Exatamente. basicamente, o suplemento é para facilitar, facilitar a vida. Para facilitar a vida. Né? Não a mesma é pra... coisa, pô, Você não vai levar uma banana no bolso para você correr lá. Quando você vai abrir a banana, ela já tá amassada, pode estragar, por ser um negócio perecível. É mais fácil abrir o gelzinho e tomar. O gelzinho vem para facilitar. Dá para fazer tudo com banana, bananinha, goiabada, banana tachão, rapadurinha, Dá. Fruta Dá. seca? Dá. Quer facilitar com gel? Beleza! É, <risos> Sem mistura problemas. o pozinho, leva a garrafinha. Não tem estresse. Você... Não tem estresse. Exatamente isso. E o que você vê com os grandes mistérios, né? Assim, que a pessoa quer a palavra-chave. O que eu como antes da prova? O que eu como antes da prova? Mas que pergunta... Bota um suplemento. Incrível, né? Que pergunta incrível. É, me fazem isso direto. Eu falo, cara, mantém. <risos> Faz o que você está acostumado, né? É, é basicamente é, isso. né? Essa, essa em, em consultório ela é muito boa, porque... A gente vai ter um leque muito grande. Então, quando, é, quando, é um, quando a pessoa vem de início... E, e às vezes, quando é alguém com uma alimentação muito bagunçada, mas que ela começou a correr, é aquela pessoa que começou a correr e ela corre de bota, de coturno ou de chinelo, e de calça jeans. E, e ela come... Ela acorda, come pastel, coca-cola e sente queimação. Uhum. É o... Pô, vamos tentar comer uma fruta? Então, assim... <risos> É só nesse estilo, né? De mudar... Não come o que você tá acostumado. Né? Exatamente. Nesse porque é o caso, assim... Não é porque é errado. Pô, isso aqui talvez isso não seja tão legal, assim... Sim, pode prejudicar todo o processo ali. Que é a questão de não comer coisas pesadas. Não comer coisas... coisas, coisas... Que demoram para serem processadas no seu organismo. Exatamente. É sempre interessante você correr mais leve do que correr mais pesado. Exato. Né? É isso. Gastando energia. Porque gasta muita energia no intestino ali, na absorção do alimento, no processamento do próprio estômago ali. Pra... Comer o que a pessoa tá habituada a comer. Então...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 É um hábito dele e, assim, eu <risos> não tenho nada pra falar sobre isso. É, o que pode acontecer <risos> por conta desse processamento, vai comer o macarrão, tá lá na barriga, carboidrato não fica parado, se você vai estressar demais, podem ter problemas, que uma dorzinha de barriga, qualquer coisa pode eliminar ser, isso. Pode né? ser, pode é ser, é o que eu acredito. E às vezes eu posso até contestar isso em consultório, perguntar pra ele se tá tudo bem, ele vai falar pra mim, pô, fiz o melhor tempo da, da minha vida. Vai falar que tá errado? Eu aí não tem como então é limão e gratidão né que é o segredo ah, ou água com limão e gratidão <risos> ou tomar só um café com óleo de coco não tem uma fórmula ideal para o que eu como antes de correr tudo tá certo tudo tá errado então um, um tem que ser a, a, tem que ser acompanhado tem que ser acompanhado e um dos segredos da nutrição uma das que a gente gosta de falar é que não existe verdade absoluta para nutrição André ótimo isso já esclarece muita coisa Dentro das verdades absolutas que a gente vê muito no, nos Instagrams... No, até mesmo o cara vendeu uma ideia, né? Sim. Que eu, eu, ultimamente... Ultimamente não, que acho que até passou um pouco a onda... Mas a onda vegana veio forte, né? Como sendo até o Game Changer... O, na, a grande Gladiador. mudança, né? A dieta dos gladiadores... Como sendo a, a refeição a vegana sendo a melhor coisa do mundo... né? Que é onde vai trazer tudo... Mas eu não vou entrar nesse papo aqui hoje... Porque é outra coisa que vai muito longe... É só pelas coisas simples e pontuais que eu queria te perguntar Justamente sobre a suplementação para o corredor Sobre a alimentação do que, que ele corre Em termos mais práticos Se ele vai correr meia hora, ele tem que comer o que? Se ele vai correr uma hora, ele tem que comer o que? A intensidade, como que você ensina para um cara? Meu irmão, te vira, negão? Ó, você vai correr tanto, você tem que comer por aqui assim, ó. Se ele vai comer uma banana, você vai comer o gelzinho de carboidrato O cara escolhe qual é o equilíbrio que ele tem que encontrar dentro da alimentação dele para que ele aprenda como lidar com a necessidade do corpo dele. Tá, vou tentar separar aqui. a algum... gente já pontuar logo esse negócio. Vou tentar separar que... aqui algumas situações, uma coisa que eu gosto de passar. Você tem lá a sua planilha. Vou pegar o exemplo da planilha. Exemplo da planilha não, mas você vai fazer um treino leve, em que você está só correndo para ver passarinho. Não, pra ver passarinho não, Para pensar na técnica. Pra... pra pensar na técnica, ok? <risos> pra perceber o movimento. <risos> pra perceber o movimento, mas Isso. é uma corrida mais tranquila. Sim, suave. Seja, você vai ouvir o canto suave, dos pássaros. Uma boa. <risos> Consegue sentir tudo, o ambiente? Poxa, às vezes tem gente que já se dá bem só tomando um, um café. Tem gente que se dá bem tomando só um chá. Tem gente que se dá bem comendo um biscoito cracker Mas em termos de volume, de... para sermos mais práticos. Poxa.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 Nada muito pesado para o corpo Sem, do cara. Sim, não tem muita firula. Não tem, muita, não tem muito mistério na nutrição quando a gente fala de refeições pré-treino. Cara, você fala não tem firula na nutrição, mas a nutrição é cheia de firula. Porque Sim. quando a gente fala de porção, uma porção pequena, uma porção grande... Meu irmão, que diabo é uma porção? Que Eu faço é a porção. menor ideia do que é o tamanho de uma porção, sacou? Aí você fala, porra, porção é isso. acho que muitas vezes parte prática mesmo como uma banana, Pô, o cara banana maçã ou a banana? Aí você pô, não me lasca também nesse negócio de proporção. É uma forma prática o cara entender que, cara, é tanto de carboidrato que você tem que buscar. Vai ler o rótulo nutricional do negócio, é fácil do cara encontrar. A porção é de 43 é. gramas. O cara vai pegar a balança e pesar 43 gramas no. no o um negócio também. É para facilitar a vida do cara, sacou? Para facilitar a vida do atleta. Essa do, das gramas de carboidrato, ela é muito complicada, porque tem, né, isso dentro do. na nutrição, a gente fala que ah, 30 gramas é o ideal, 60 gramas é o ideal, mas isso é muito difícil de passar para uma pessoa que tá começando a correr. E a gente gosta de falar: uma fruta funciona. Ah, hum. beleza. Mas e se for. Uma jaca? É, e se for morango? <risos> Pô, então... <risos> Não me quebra também, né, meu irmão? Então, é sempre tentar pensar no seguinte. Sair de casa se sentindo nem muito cheio, mas também não sair com fome. Sim. Sair saciado. Sair de boa. Sair de boa, sair tranquilo. Porque isso é o ideal para você estar bem para correr. Não Sim, tem como dar ótimo, errado. Ótimo. E leva uma reserva no bolso, né? Pronto. Leva tem ali qualquer. um uma rapadurinha no bolso no já tem um açúcar de, de rápida absorção que, que não tem já, como dar errado já já te salva bom bom então foi um papo mais curto falando sobre o suplemento onde você demonstrou você falou aqui para gente que realmente não tem muito mistério não tem por que tem muita firula sobre a alimentação e, ou a suplementação tem alguns pontos básicos o importante mesmo é o que é treinar treinar e se alimentar com consciência né sim sim saiu de casa achou tá, tá saindo de casa para correr Vi uma bisnaga? Come. Vi uma ver. bananinha? O caminho das bisnaguinhas. Né? Pô, não, aí, vamos por calma também. Na, calma, boa, calma. na boa, na ah, boa. O cara, cada volta na pista, ele come uma bisnaguinha, pô. Aí, não. Mas, o cara leva uma... uma... <risos> um pacote é, de bisnago. É tudo brincadeira. É, mas é tudo nosso. Valeu, Pão. Muito Valeu, obrigado por obrigado, esse querido. esclarecimento. Tamo junto. Assim, tamo nossa... junto. É muita, vamos coisa, que vamos. Envolvida, é muita galera, coisa envolvida. Galera, então de forma simples, tranquila, fácil. Tranquilão. A ideia da suplementação tá aí pra vocês. Vamos nessa, galera. Vamos treinar com consciência. E lado a lado, rumo à corrida perfeita. Vamos que vamos. Tchau.